E aí, vai fazer na tua casa? Comenta aqui embaixo. Se tu tem criança pequena, se já passou por isso. E se isso aqui não vai salvar a tua vida. Todo mundo chega na tua casa e coloca bolsa, mochila e pastas em cima da mesa de jantar? Vamos acabar com isso agora? Duas dicas muito legais para você acabar com esse tipo de bagunça na sua casa, tá? Número um, um cabideiro, um organizador de bolsas, mochilas, coleira do cachorro. Tudo que você precisa utilizar quando chega em casa e precisa guardar ou quando vai sair e precisa pegar muito fácil. Esse organizador aqui, esse cabideiro, você vai ver que ele é compridinho, ele é fininho, então ele cabe no canto da sala, pertinho da sua porta, sabe? justamente para facilitar essa chegada e essa saída de casa. E outra coisa que as pessoas também largam muito quando chegam em casa é sapato, né? Sapato no meio do caminho vai ficando jogado em tudo quanto é lugar. Seja você adepta de não usar sapato dentro de casa ou não, tá? O sapato ele vai ficando, vai deixando rastros, né? Para a gente acabar com isso, o ideal é você agrupar em um lugar. Precisa ter uma casinha para eles. Uma casinha na entrada da tua casa. Então, seja do lado de fora ou do lado de dentro da tua casa, ter um banquinho como esse, tá? Um banquinho ali com prateleiras, onde as pessoas vão colocar os sapatos que elas mais usam. De repente, aquele chinelinho que você usa para entrar em casa, ou aquele tênis que você usa todo dia para sair quando vai malhar. Sabe, os sapatos que vocês mais usam, que não fica o tempo todo voltando para o armário. Que a praticidade também ela é uma, a grande aliada da organização. Se a gente começa a não, todo dia tem que pegar os sapatos e guardar dentro do armário. Beleza, mas você não usa esse sapato todo dia para ir malhar? Então, por que não deixarem de uma forma fácil para você calçar, sair? Voltou? Bota ali de volta. E esse daqui você vai ver que ele é muito legal, que ele também serve como um banquinho. Então...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 Primeiro de tudo, vamos começar pelos banheiros. Sim, banheiros, geralmente as pessoas guardam maquiagem no banheiro. Não guarde sua maquiagem no banheiro, porque o banheiro tem muita oscilação de temperatura. Geralmente, já viu que o espelho fica embaçado? Aquilo ali pode fazer com que a sua maquiagem guardadinha ali dentro do banheiro comece a mofar, perca os seus ingredientes, os seus ativos potentes da maquiagem. E você talvez nem perceba, só vai perceber quando começar a usar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 e vou agrupar esses itens e para deixar tudo ainda mais organizado eu vou utilizar alguns organizadores transparentes e você vai ver como vai ficar hora de colocar os produtos para que eu possa inclusive dobrar as coisas do tamanho que encaixam dentro da caixa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 Erro número dois, uma sequência de cinco erros que acabam com a organização da sua casa. No seu armário de roupas, geralmente as pessoas não fazem desapegos frequentes. Sim, eu sei que você, quando começou a organizar, seguiu as minhas instruções, né? E começou pelo desapego. Fez um grande desapego. Mas e depois? A gente precisa manter. Esse desapego no teu armário, de preferência, ele deve ser feito a cada seis meses. A cada seis meses, para... Por alguns minutos aí na frente do teu armário E começa a olhar o que não faz mais sentido na tua vida O que não combina mais com os teus looks Com o teu estilo atual O que não cabe mais em você, né? E o que tá precisando, ó, deixar ir Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal Erro número 3, uma sequência de 5 erros Que detonam com a organização da sua casa Na cozinha, as pessoas dão pouca atenção pra despensa. Geralmente saem jogando tudo lá, não categorizam, não, sep não separam em cestas e não agrupam por categorias. Você pode criar pequenas categorias que vão te facilitar no dia a dia para encontrar o alimento que você precisa, para não ter coisas que estão saindo da validade e você nem percebe. E na hora de fazer suas compras, você vai conseguir visualizar melhor o que você tem, o que ainda dá para usar e o que já acabou. Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal.